Bom dia galera, olha o Mario da GESCAP aí. Estou aqui com a Beking King Suzuki, a maior Naked da categoria, 1.300 cilindradas. Devido ao enorme sucesso dos nossos novos vídeos do antes e do depois nós vamos fazer isso também com a Beking e mostrar as grandes vantagens de substituir a ponteira original por uma ponteira G-Scape. Aqui estamos com o modelo de ponteira para Beking que foi construído um Y em aço inoxidável aonde faz a divisão perfeita dos gases na mesma proporção de uma ponteira e outra ponteira. As ponteiras, galera, nós optamos em construí-la em fibra de carbono para que transfira uma temperatura menor para o garupa e deixar a sua moto mais leve. Uma parte importante do nosso escapamento, galera, que diferencia bastante dos outros fabricantes é a parte interna do escapamento que ela é construída toda em aço inoxidável aumentando a performance e a durabilidade do produto. Um outro item importantíssimo é o revestimento interno, o que envolve o miolo, que é um revestimento alemão, o mesmo revestimento que é utilizado nas melhores ponteiras importadas. Por isso que a g é a ponteira que proporciona a maior performance hoje no mercado brasileiro, porque ela tem toda a construção de uma ponteira e qualidade de importado. Aqui está esse produto. Vamos funcionar a moto com o escape original, vamos ver o ronco dela. E depois vamos mostrar a diferença nós optamos galera por manter todo o acabamento original dessa moto ou seja só vamos substituir a ponteira original e colocar a ponteira de escape mantendo todo o design dessa moto que faz parte do seu conjunto quando elimina isso a moto fica um pouco vazia perde um pouco a graça por isso que optamos em manter todo o acabamento original vamos ver essa moto original É isso aí galera, já substituímos a ponteira original pela ponteira g escape onde tivemos uma redução de peso de 4 kg na troca de uma pela outra e estimamos um ganho de 4 cavalos a mais, ou seja, uma nova personalidade a sua beking Vamos conferir agora como é simples a colocação do escapamento g escape Galera, a g ela toma um cuidado extremo com as peças que fabrica. Todos os encaixes são precisos, não exige nenhum tipo de adaptação. Todas as peças são é feitas para ser colocado no local original da moto. Dá uma conferida como fica na sua b -King. Todos os encaixes são perfeitos, galera. Muito simples a colocação. Como já falamos, mantém as capas originais e a única coisa que é substituído é a parte interna. A única característica é o bocal em alumínio, que diferencia da ponteira original. É isso aí galera, vamos conferir a nova personalidade dessa Beking? king Vamos dar uma olhadinha no ronco dessa máquina. É isso aí galera, se você gostou da ponteira da Beking, Você pode comprá-la através de um de nossos revendedores na sua cidade Caso não tenha, você pode comprar direto com a g através do nosso site E aproveite e já confira todos os nossos lançamentos Beleza? Um abraço a todos galera!